Beleza aqui, quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje a gente vai estar tá ativando o projeto que faz três anos que tá parado, sabe que é três anos já? Ha, não vi a hora de montar, então é o seguinte, ó, vamos estar tá ativando hoje a nossa Tornado TGS, a nossa Tornado vai reviver depois de três anos parada, coitadinha, para quem não sabe e não conhecem, está começando a seguir o canal a partir de agora, está assistindo os vídeos da gente. Eu vou estar tá deixando no card aqui o vídeo que foi do dia que eu quebrei o guidão e acidentei a é Tornado. Não tem lá o vídeo do capote, tem só o vídeo pós capote, porque não estava gravando, mas eu vou estar tá deixando o card aqui em cima. Então eu vou explicar para você que está assistindo aqui com a gente nesse momento. O que, que aconteceu? Eu estava fazendo uma trilha e de repente fui passar numa estrada de terra uns 60 por hora que eu dei uma acelerada, o guidão quebrou a hora que fui passar numa valetinha. Eu consegui saltar da moto no, no capote. E a moto saiu capotando. O que ela saiu capotando, ó, entortou bengala, entendeu? Quebrou as carenagens e tal, quebrou a traseira aqui, entortou tudo a traseira. E o que, que eu vou estar tá fazendo? Essa moto eu deixei ela desmontada nesses, bem dizer, 3 anos, foi em 2017, finalzinho de 2017. Eu deixei ela parada pra... Que eu falei pra minha esposa, falei, ó, oh, agora eu vou montar... Eu podia ter colocado o guidão, desentortado a roda e colocado uns plásticos ali e pau na mula. Mas, como eu falei pra minha esposa, eu não queria deixar ela... É vamos falar assim, usável e correr o risco de se machucar de novo, que foi um risco, até eu digo para você, se você for fazer a trilha, tenta sempre colocar material de boa qualidade, principalmente o guidão, entendeu? É, e daí agora é o seguinte, vou estar tá colocando aqui o máximo de amor e empenho, tudo que eu sempre quis fazer numa Tornado, eu vou estar tá trazendo para a nossa Tornado do canal. Vai ser chamar Tornado TGS, entendeu? Então, o que, que eu vou dizer para vocês aqui? É, eu vou estar tá trazendo um conteúdo de vídeos curtos, Cada peça que for chegando, que eu já fui encomendei bastante peça. Cada peça que for chegando, eu vou estar tá trazendo um vídeo aqui pra vocês, explicando por que, que eu vou estar tá colocando essa peça. É mais ou menos o valor, quanto você vai estar tá pagando, entendeu? Então eu vou estar tá trazendo pra vocês todo esse tipo de conteúdo. Vai ficar um pouquinho longo? Vai sim, mas vai ter vídeos variados, entendeu? Se você quer saber qual guidão, o porquê que eu coloquei, qual pneu, entendeu? O que, que eu coloquei de acessório, o que, que eu não coloquei. Então vai ter todo o conteúdo aqui. Então esse é o primeiro vídeo de muitos que virão por aí, beleza? Então tá aqui a Tornadona, ativando o nosso projeto Tornado TGS. E muito obrigado até assistir até aqui. Deixa seu like se gostou desse projeto, acompanhe os próximos vídeos. Tamo junto, tchau!